Nós vamos agora de informações do setor policial, porque nós vamos falando agora, gente, a respeito de um adolescente que estava aterrorizando os moradores de Água Clara, Água Clara que fica aqui é, indo para a capital, para Campo Grande, né? cerca de 90 quilômetros aqui de Três Lagoas. E o Albert Silva tem as informações para gente, porque nós temos falado bastante a respeito dessa questão das escolas, da questão da segurança. Albert Silva, a Polícia Civil, não está de brincadeira não e tem dado resposta rápida. Para esses adolescentes, para essas fake news. Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia para toda. Notícia. Oi, Albert. Agora dia, sim, Ana. estamos ao vivo. Albert, fala para a gente sobre essa ocorrência. Então, ontem, Água Clara. Bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, a Polícia Civil não está de brincadeira, viu? Esse fato aconteceu na cidade de Água Clara, né? E deu cumprimento, Ana, a um cumprimento e também ao um mandado de apreensão a um adolescente suspeito de aterrorizar aí alunos e professores na cidade de Água Clara. Esse adolescente, o que, que ele fez, Ana? Ele fez um perfil falso. Ele começou aí a causar pânico, né, em todo o município aí de Água Clara. E aí a equipe de inteligência da Polícia Civil, a Draco identificou imediatamente o autor e em menos de 24 horas esse adolescente já estava preso, Ana. Os pedidos foram é, deferidos aí pelo Poder Judiciário, sendo cumprido ontem por volta das 2 horas e 30 minutos. E aí tem os itens que foram apreendidos na residência desse adolescente, que consta aí um relógio, um cordão dourado, que aparecem no print aí dessa postagem, né? e além de uma máscara, e essa máscara aí que é utilizada para prática de crimes. Então a polícia foi rápida, a inteligência né, também conseguiu identificar com muita rapidez aí quem que era esse adolescente que estava aterrorizando aí a cidade de Água Clara. E ontem o delegado de Polícia Civil de Água Clara, ele falou sobre o caso, né, deu mais detalhes aí sobre essa é, apreensão desse adolescente ontem, Ana Cristina. Na data de hoje, a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, é, por intermédio da Delegacia de Polícia de Agua Clara, com o apoio da DAC, deu cumprimento a um mandado de internação provisória de um adolescente que postou em sua rede social uma mensagem dizendo que iria haver no dia 20 de abril um ataque, um massacre numa escola determinada aqui de Agua Clara. Com base nessas informações, a Polícia Civil iniciou as investigações é, em, em curto espaço de tempo, menos de 24 horas, logo isso identificar o autor do perfil dessa rede social. É, com base nessas informações, foi representado o Poder Judiciário pela Internação Provisória do Adolescente e busca e apreensão na residência. É, ao dar cumprimento no mandado de internação e de busca e apreensão, foi localizado o celular que o Adolescente utilizou para fazer as postagens, além de objetos que ele também teria fotografado que aparecem nas postagens. Além de tudo, também foi encontrada uma máscara, comumente utilizada por criminosos para cometer crimes. A deixar claro que não existe anonimato na internet. E qualquer pessoa que decida praticar crimes ou gerar pânico através da internet será é. identificada e punida rapidamente. Pois é, né, Ana? Não existe um anonimato né, na, interna... na internet. Né? A polícia tem um setor de inteligência muito eficiente, consegue identificar aí esses autores aí através de IP, através de localização. Portanto, esses adolescentes que estão mal intencionados, né, eles estão se dando muito mal. Inclusive, ontem, a gente até comentou aqui no nosso jornal sobre o caso de Santa Fé do Sul. Né, adolescentes, quatro adolescentes em Santa Fé do Sul também Aterrorizaram a pequena cidade no interior do estado de São Paulo Foram identificados e presos em ontem já foram para a Fundação Casa, vão ficar na Fundação Casa, porque é, assusta né, todo o um município, é, deixa pais apreensivos, né, mobiliza aí toda né, uma sociedade, portanto, a polícia, né, todo mundo está atento aí a esses detalhes, a esses casos que vêm acontecendo e se esses adolescentes estão com essas intenções aí, eles vão se dar mal e muito mal, né? Não está tendo, é, não, não, não tá tendo colher de chá, não, né? Estão sendo presos, identificados, né? E vão ficar à disposição da justiça, Ana Cristina.